No dia 29 de agosto, quinta-feira, ocorre o evento Mercado Financeiro: os primeiros passos para começar a investir, das 6h30 da tarde às 10 horas da noite, no auditório do Centro de Ciências Sociais e Humanas, prédio 74C, do campus sede. Mais informações na página da Liga de Mercado Financeiro da Ufsm no Facebook.